a todos e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. O que falta no bolso dos humildes dizimistas e ofertantes de nossa igreja, da IEADPE, sobra e sobra muito, muito dinheiro nos bolsos do gestor-presidente, da sua esposa e de seus filhos. Já denunciamos aqui Reiteradamente, luxos, regalias, sobejamento, compra de mansão de mais de 4 milhões de reais, compra de cara e suntuosa fazenda de mais de 43 hectares no município de Sairé, casa de praia com mais de 3 pavimentos, mansão em condomínio, fechado de aldeia caros e luxuosos automóveis moradia de 21 mil reais mensal de aluguel pago pela igreja apesar de todos esses imóveis a igreja ainda paga aluguel mensal de 21 mil reais para o gestor presidente e mais de 4 mil reais para o gestor vice-presidente e seu filho. Só de combustível para esta família Alves são mais de R$ 16 mil reais mensais, além de caríssimos planos de saúde, além de várias outras despesas, todas pagas por humildes é, membros que muitas vezes não tem as três refeições, não tem onde morar, já denunciamos aqui, são pessoas como diaristas, catadores de lixo, é, pessoas que são biscateiros, diaristas, empregados domésticos e muitas profissões humildes, mas no total pagam todas essas despesas à família do gestor-presidente. Ora, o que eu quero mostrar hoje aqui, que consolida e mostra categoricamente que dinheiro para a família do gestor-presidente não é problema, o Brasil passa por uma crise Notadamente, a partir de 2015, está agora reassumindo os trilhos o nosso presidente Bolsonaro colocar o Brasil no verdadeiro caminho da moralidade. Mas durante todos esses anos, a crise, o desemprego, a falta de recursos, a família do gestor-presidente fazia todas essas transações comerciais de altos valores. E aqui hoje, olha... Eu quero trazer uma certidão do cartório de registro de imóveis de Camaragibe, onde traz aqui o registro de um imóvel no condomínio mais caro, um dos condomínios mais caros de aldeia. Uma residência em um terreno com mil metros quadrados de área privada e 1.844,36 metros quadrados de área total. Pois bem, este, este imóvel foi adquirido pelo senhor Jefferson Nafis da Silva Alves e sua esposa. E aqui tem uma informação o seguinte. Ele foi adquirido, é, foi registrado no cartório no dia 8 de agosto de 2016, mas a aquisição foi feita no dia 30 de junho de 2016. E aqui diz o seguinte. Jefferson Nafes da Silva Alves Evangelista, portador da carteira de é, nacional de habilitação número tal, tá? e sua esposa, tá certo? É, diz aqui a profissão dela, portador da carteira nacional de habilitação, mas diz o seguinte. Ambos brasileiros casados sob o regime de separação total de bens, sem pacto, antelupcial, de acordo com o artigo 1641, inciso 2 do Código Civil Brasileiro. Então, aqui tem a informação de que o imóvel comprado tem o valor de R$ 531 mil. Reais. O Jefferson Nafs deu e 159.300 em dinheiro. Está aqui, olha, Jefferson Nafs, sua esposa, a qualificação adquiriu imóvel no valor de R$ 531 mil, reais, deu R$ 159 mil reais e R$ 300 e financiou pelo Sistema Financeiro Habitacional, tendo como interveniente a Caixa Econômica Federal o valor de R$ 371 mil reais e 371 mil e reais tá certo? Ok, no dia, vamos ver aqui rapidinho, é, no dia 5 de abril, agora de 2018, tá certo? é Foi emitido um documento pela Caixa Econômica, olha, 21 de 3 de 2018. Esse documento é cancelamento da proposta de alienação fiduciária. E no dia... 5 de abril de 2018, o cartório registrou. Significa que o, o, o, o Jefferson Nafis liquidou o referido imóvel em dinheiro. E a caixa foi lá no cartório e cancelou a alienação. A casa não está mais alienada, ok? Isto é uma informação. É, temos outra informação aqui, tá certo? Nesta mesma certidão. Que no dia 16. Tá aqui, ó. 16 de maio de 2018, a casa foi liquidada em, em março, e em 16 de maio deste ano, o Jefferson Nafis e sua esposa, tá certo, venderam, aqui ó, venderam a Judite né, Maria da Silva, conferir o nome aqui, venderam a Judite Maria da Silva e a seu esposo Ailton José Alves está aqui. Então compraram esta casa ao filho e pagaram o valor de 358 mil 839 reais e 44 centavos. O que é que a gente conclui? Está aqui esta certidão, foi emitida pelo cartório, está aqui, olha, 1 um de novembro de 2018. Significa que casa de 4 milhões, fazenda, suntuosa, com construções caríssimas, casa de praia de três pavimentos, como já falamos, caríssimos automóveis, despesas de combustíveis, autos e, e, e caríssimos planos de saúde, a família vive uma vida de luxo regalias que nem reis e nem príncipe, enquanto a maioria esmagadora absoluta dos membros vivem numa situação que muitos não têm as três refeições no dia. Vale a pena citar aqui que pastores por este sertão pernambucano, como já falei, muitas vezes vivem uma vida de privação. É só procurar aí, teve agora ultimamente denúncia que foi aqui falada exaustivamente do gestor de, de, me parece, da cidade de Floresta, tá certo? É, Foi Floresta, Nelson, que morreu como indigente, moram, morando num barraco complicado, porque o gestor da igreja foi lá e disse que ele não precisava, é, além de um quarto, uma sala, entendeu? e deixou a casa do irmão sem o acabamento, a sala descoberta. Sertão é difícil chover, mas quando chovia, molhava, e é que o gestor era trabalhador, breiro de nossa igreja. Então, a questão é a seguinte, por que só o pastor-presidente Ailton José Alves e sua família, e os membros dessa diretoria, só você vê aí as denúncias que temos feitos aqui com provas, vivem vivendo uma vida de altíssimos salários fora da realidade brasileira, do mercado brasileiro, tá certo? Nem os mais qualificados profissionais brasileiros nas mais diversas áreas do conhecimento ganham salários é, altos desse jeito, tá certo? E esses gestores, diretores de nossa igreja vivem, na realidade, nadando em dinheiro. Então, fica aí a informação para reflexão. Riquezas, tá certo? É, que precisam ser conhecidas, avaliadas e, quem sabe, investigadas. Porque o claro é claro, o escuro é escuro. Se não tem nada... É, é, é, é vamos dizer assim, de forma indevida, que provem, que mostrem, só que as evidências são tamanhas, razão pela qual a gente chega aqui e fala, tá certo? Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz de Deus, e que é, é... melhoras aí Brasil pra frente, vida nova, vida boa, presidente novo para todos nós, os brasileiros. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.